É vlog que teremos? É vlog que teremos! Bom dia! Hoje é mais um dia, que alegria! <risos> é, eu acabei de sair do banho e aí eu ia aproveitar para mostrar um pouquinho dessa rotina que eu não, não mostro, né? E às vezes é bom. Geralmente quando a gente sai do banho, é, a sua pele, tá, se você tomar banho quente assim, sua pele perde muita aguinha ali do rostinho. Então é bom você tonificar e hidratar Então eu tonifico Geralmente o meu rosto Com esse produto aqui Da Salve Ele é um tônico renovador Então ele tem alguns ácidos Então você não pode usar isso todos os dias E aí geralmente eu vou com o próprio hidratante deles Que também é da Salve Ele é bem levinho E absorve bem rápido O que acontece? Isso é do Brasil e tá acabando <risos> Então... Eu não vou conseguir comprar eles aqui e eu só vou conseguir comprar no final do ano que eu vou conseguir ir pro Brasil. Eu espero. Então, esses dias eu tava fazendo uma faxina nas minhas makes e eu reencontrei esse produto da Bepantol, que é o Bepantol Derma. Ele é um hidratante de toque seco e ele é meio transparentinho assim, sabe? Então eu tô testando ele de volta. Tô vendo se ele não me retrai, não me traz nenhuma alergia e tudo mais. Então é isso. Saiu do banho, tonifica o rosto. Porque uh, ele vai, evidentemente, segurar a água que tem no seu rosto depois que você sai desse banho. Engraçado, né? Mas eu já ouvi isso em algum lugar. E aí, depois você hidrata. E depois da hidratação, você vem com protetor solar. E não esquece de passar um pouquinho assim no rosto. Na verdade, o protetor solar a gente deveria passar no, né... Corpo todo. correto seria você passar o protetor solar e reaplicá-lo durante o dia. Quem faz isso? Eu não consigo, mas tem gente que faz. Pra você que tem toma banho muito quente, eu não tomo banho muito quente na parte do rosto, sabe? Eu tomo banho do quente para baixo. Acontece que eu tenho muita dermatite. E a minha dermatite é mais causada por estresse do que... Por banho quente, sabe? Então, pra, pro, pras caspas Eu posso fazer um vídeo inteiro Sobre isso Eu uso esse produto aqui Eu uso esse produto Da Vichy, se chama Dercus Anti-Caspa é, anti uh, Da opção Sensitive Porque uh, A minha caspa, ela não é Uma crosta Então tem dois tipos de caspa, aquela que é Farinha, que você tem uma farinha que é a minha, então qualquer coisa que eu faça assim ela cai. E tem a caspa aquela que junta e gruda, geralmente isso é pra quem tem o tem um couro cabeludo muito oleoso, eu acho, tá? Posso estar enganar. Que gruda é um outro tipo de shampoo, ele é amarelado dessa linha. E esse é transparentinho, então ele vai fazer uma limpeza profunda pra remover aquela pele que tá saindo e se soltando. Só que esse tipo de produto você não pode usar todos os dias Porque senão ele remove, remove muita, muita pele E causa muita renovação Que também causa muita saída de pele do seu rosto Então eu tô tratando um dia com aquele Um dia com Head and Shoulders Esse normal aqui mesmo E tá dando bem certo, sabe? Não é que diminuiu a caspa Mas ela tá bem controlada do meu couro cabeçudo E além da caspa, eu tenho na barba então minha dermatite ela cobre aqui às vezes e aqui e aqui na sobrancelha. Então pra isso existe no Brasil um produto que eu não vou lembrar agora, uma pomadinha que é cara e essa é meio que fosse uma genérica dessa dessa pomada. Se chama Dermatopic. É uma pomada que eu uso só quando eu estou muito atacado. E aí ela é assim transparente, ela é como se fosse uma vaselina. Uh, e aí ela ajuda bem isso, sabe? Aí eu passo bem pouquinho atualmente Quando eu tô muito atacado Eu passo mais Tipo aqui No queixo me dá Aqui, em volta da barba Então é uma coisa que me incomoda Horrores Tá? Então vamos fazer uma combina um combinado Aqui Você não tem hábito de hidratar seu rosto Nem nada, saiu do banho Pega aqueles seus 5 minutos Tá? Porque ó, isso aqui dura 5 minutos Tonifica o seu rosto com um tônico que você pode encontrar Aí no Brasil tem Nivea que são bons Depois, não fica passando água micelar Porque às vezes essa água micelar não, não confio muito Então, primeiro tonifica o rosto Depois hidrata e por cima passa um protetor solar No Brasil eu gosto desse da La Roche-Posay Que é esse laranjadinho assim porque geralmente no Brasil a gente tem. A maioria das pessoas tem pele mais oleosas pelo clima, né? Mas, enfim, pessoas são pessoas. E aí, passa um protetor solar, fica bonitinho. E vamos cuidar dessa pele, porque ela é bom, né? É a coisa que se apresenta, geralmente. E aí no mercado eu comprei esses perfuminhos já faz um mês já. Assim, ó. Ele teve uma semana. Aqui na Polônia é normal a gente ter semanas de países. Então teve semana da França. E aí eu comprei esses aqui. Chama Les Petites sei lá. Foi 14 reais. Não duram muito. Então por isso que eu tomo um banho. E eu gosto desse cheirinho assim mais docinho. Eu sempre gostei de perfume mais feminino por conta de que eu fico feliz com eu fico, eu fico feliz com o cheiro. Então é isso. É, hoje hoje é um novo dia né? Ai, deixei a geladeira aberta Oh Deus, oh Deus Galera, tá tudo bem aí? Deixei a geladeira aberta, espero que não tenha estragado nada Hoje é o nosso terceiro dia e último Não do detox, porque o detox, minha filha, vai levar um tempo Mas ele é o terceiro dia da sequência do detox. Então, hoje a gente vai comer ah, algumas coisas. Vamos ter brócolis em duas refeições. Então, eu vou preparar tudo aqui pra não ficar gravando. E aí, eu já trago meio que pronto. Porque eu fiquei pensando ontem à noite que isso cansa, né? Gravar vlog cansa as repetições. Repetir é chato. Então, é isso. Vou, vou trazer meio que pronto já. Beleza? uma coisa, alô, uma coisa que eu queria comentar antes de eu começar a cortar tudo isso, ontem, ontem, para eu dormir, eu passei, eu fui dormir, sei lá, eu fui às 10 e meia, dez pra... e meia, horas para cama, não foi umas onze e meia para cama, e eu falei, ah, eu vou dormir, né, normal e aí, eu comecei a fazer um xixi, e foi um xixi eterno. Que eu ia pro banheiro fazer um xixi. E tinha, sabe, xixi. Fazia um xixi, acabou. Aí depois eu voltava pra cama para deitar, fazia outro xixi, aí voltava pro banheiro, xixi. Minha mãe me ligou, eu tava com fazer xixi. Ajudei ela, não que ela precisava. Fui fazer xixi. Dei, voltei pra cama. E eu tava com vontade de novo, eu não sei Claro, o corpo vai começar a mudar, como eu já falei Mas eu acho que tava, sabe, todo o líquido, o líquido desceu, assim E eu acordei, e eu fiquei assim, sabe quando você faz xixi, você fica, eu faço xixi sentado, né Normalizem o xixi sentado, pelo amor de Larissa É... e aí... Meu Deus, eu fiquei assim Sentado, no xixi, só vendo o mundo passar, porque, realmente eu acho que tá liberando umas coisas, então era um ponto que eu queria trazer pra vocês, tá? É bem pessoal, mas é xixi, gente. Todo mundo faz xixi. Vamos normalizar o xixi, tá? Então, eu tinha esses potinhos aqui. Eu vou preparar todos já pra deixar certinho. Eu não tenho sete, mas dá pra fazer. Então... Eu tô falando errado, ó. A Cúmico, então, é uma colher de chá. Eu fui medir essa colher de chá que eu tenho aqui. E ela é bem parecida com a colher de chá normalzinha mesmo. Então, eu acho que é ok pra ser uma colher de chá. Eu vou ter que comprar hoje canela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis potinhos. Então, vai já dar pra até o final. Então eu só pego um potinho agora, ó, eu só pego um potinho e jogo lá. Então pra hoje eu coloquei aqui num potinho de... Eu quero tirar uma foto bonitinha hoje. Então, ó, esses são os ingredientes que eu vou usar hoje para fazer o nosso juice. Ui! Hum. Como é mais ou menos um dia de trabalho, eu trabalho com essas três telas aqui, então tá uma bagunça, não vou falar esse fundo, eu coloco uma luzinha, ó, vamos, vamos ligar pra vocês verem, vocês já viram em um vídeo, ó Dois, três e... e aí eu consigo mudar pra trazer um, um arzinho diferente pro trabalho, Olha ah, que amarelo bonito, tá aí, o que que eu faço pela manhã e o que eu recomendaria se você trabalha numa empresa fazer se você tem um tempinho, eu tenho um tempinho entre o meu horário de trabalho e o outro horário de trabalho e o que, que eu faço? Eu sou responsável eu faço parte de um time que faz monitoria de pessoas, ou seja, existe um suporte, um suporte, e a gente faz monitoria dessas pessoas, o que é a monitoria? Uh, a monitoria é basicamente verificar se eles estão disponíveis para atender o cliente. Então, além disso, eu faço a parte de relatórios também, então, pra mim, é um trabalho um pouco mais leve. ó oh, minha mão toda amarela de, de cúrcuma. É um trabalho bem mais leve do que eu estava acostumado antes, porque antes eu fazia qualidade de serviço. Então, a qualidade de serviço era bem mais puxado, eu tinha uma rotina mais pesadinha, assim, com mais frequências. Aqui eu não tenho tanta frequência, além de, né, dos que eu já tenho pra fazer, mas não é tão pesado assim, então é um trabalho mais fácil. Por um lado é bom, porque aí eu dou uma descansada, né? Eu trabalho desde os 15 anos, então é bom dar uma descansada. Mas por outro lado é ruim, porque a minha cabeça fica pensando em muitas outras coisas e não é bom. Certo? Então eu chego aqui, eu tenho um tempo entre o meu horário, quase uma hora. Entre o meu horário e o outro horário. Então eu já dou uma olhada em todos os e-mails que eu tenho. E é, se você trabalha com Outlook, faz uma caixinha, uma pastinha, procura como fazer e-mails não lidos porque aí você clica e aí eles vão todos para lá e aí você consegue ver o que não tá lido e você já dá uma limpa tudo além disso uma outra dica para quem trabalha com e-mail é crie regra para tudo se tem uma frequência de e mails sei lá cinco e-mails por semana da mesma pessoa já crie uma regra para essa pessoa e já crie uma pastinha e aí você cria esse unread e-mails né que é não lidos e-mails e aí fica muito mais fácil para você trabalhar na sua vida Agora é horário do almoço, tem uma companheira de almoço, Michelle, lá longe. <risos> lá longe. É, eu já cortei todas as coisas, já fiz uma arte aqui pra tirar a foto. Espero que dê certo. E vamos almoçar. Hoje temos mais verde do que tudo e temos o odiado tomate. Salada pronta! Sim. Então a salada tá pronta, vamos comer! Tchau! Então, Davi... Plim, viemos aqui num local chamado Marino. Marino. Hum. Fazer o quê? Marino. Comprinhas. Ah, comprinhas, tá. A gente vai... Eu vou comprar alguns potes... Ui, tá muito escuro, o que passou? É, eu vou comprar alguns potes de salada. E é isso mesmo! E depois a gente vai no mercado porque ele trouxe o carrinho da senhora! <risos> Opa, pera! <risos> pra já? Ai. Ai! Oh! Pera bem, então a gente vai... Eu fiz alguma configuração aqui na câmera que eu não sei, ele tá meio escuro. Vou ter que dar uma olhada. Ou será que não? Ai bem, tudo bem. Vamos ver, vou tentar mostrar o mercado pra vocês. Não sei se dá certo ó como que é aqui É como se fosse um shopping É um shopping, na verdade Mas ele é um shopping menor Então tem poucas lojas E tem, às vezes, bastante promoção E é, é mais longe da minha casa Mas é fácil chegar aqui Com um ônibus você já chega Então, tchau, né? Tchau Vamos, ah. meus sorbitinhos tchau, gente. Tchau, gente. Ó, oh, Media Expert é um local onde vende. Tudo de eletrônico. Onde é? onde é entre... Olha. 80 watts essa aqui. Pra... Ai, BCC dá um choque. Bluetooth, que louco, ó. Bluetooth. Cara, né? Ó, hum. oh, aqui é a Air Fryer também. Hum. E essa seria o sonho de qualquer garota. Ok, vamos. Hum? Olha, a gente tá na TED agora. Ai, eu preciso de. Um... Ai, para encelar. Uh -huh. Bonito? Bonito. Uh -huh. É de plástico? É de plástico. Não, pero eu não quero nada de vidro. Eu quero. Eu quero um. um... ¿Cuál? Uy, ¿qué es esto? Ah, y esto para poner make-up. Se limpia bien. Dos su Quiero unas cositas así, ¿sabes? No. <risa> este es mejor. <risos> tudo e é tudo meio que baratinho, assim, 5 reais, claro que se você for comprar tudo, você sai pobre. Ó, aqui ó, coisas pra bicicleta Aí já mistura com umas coisas de ai eu vou precisar disso mês que vem Quanto custa? Ó, 10 reais um negocinho de pintar. Ai, eu vou precisar disso também. Será? Porque eu vou pintar um negócio. Eu vou precisar colocar uma coisa no chão. Ai, que fofinho esse! Ui! Ó, por exemplo, isso aqui no Brasil custaria uma fortuna, uns 200 reais. Aqui tá. 75, tá uma fortuna. Mas são todas as canetas que seu filho poderia utilizar. O que mais? Durex. Deixa eu ver. Estojinho, sei lá. Ó, isso aqui inteiro. Custa 10 reais. Lembra quem vai pra sacudade, estuda? Aqui é bem nice. Né? Sim. Davi fala espanhol, é de espanhol. Uhum. Vamos? Sim. Passamos para já? Uhum. <risos> ó, chocolates, milka. Então, ó, um, uma Ana Maria dessas aqui. Cinco reais. Cinco złotas. um óleo. Um pacote desse. Nove. Não, <todos> Tu já nos viste essa granola, tão gigantesca já é suficiente. Vamos. Ok, vamos? Vamos a Ok. Ai, esse onde o Eu não Por supuesto, vou Não, vai tocar comprar água. Eu tenho água. Ah, sim? Ah, sim. Agora as compras do Davi, ó. Uma coisa dessa de ovo com 20 ovos, 14 reais tamanho médio. E esse.. Não sei. Que número será esse? Não sei. E esse mercado é gigante. Ó, é um mercado gigante. Mas não é tão grande assim. O Brasil tem maiores. Eu só tô acompanhando mesmo, só vim pra comprar um pote. Ó, <risos> oh, ele tá com aquele, aquele carrinho ali embaixo, mas eu falei, coloca em cima, porque em cima vai ser melhor. Hoje, se o vlog atrasar, culpa do Davi. Ele tá fazendo compra pra família inteira. 50 pessoas de compra. <risos> Que comprado pepinitos falta o brócolis. Vamos para arriba. Sou escravo dessa amizade <risos> por aqui. Custa a unidade 4,44 e é um brócolis da Itália. Uh, é da Itália? Sim, hum? sí. e Ai, você acabou a bateria? Você vai. Vai acabar a bateria, galera. Uh! Será que vai incomodar vocês muito? Se eu fizer isso aqui, vai, né? Bombas Marias. Oi, pessoal, tudo bem? Tô com um cansaço, sabe? Fui com meu amigo Davi. Que eu queria comprar um... Nossa, agora eu olhando é muito. Eu queria comprar um treco assim pra eu comer a salada. Mas olhando agora... É muito, né? <risos> então assim, comprei isso daqui por mais ou menos uns 8 reais. E aí eu também pra... tava procurando uma coisinha assim, ó. Um adaptador pra eu passar as fotos do iPhone. Os vídeos do iPhone pro computador. Porque Apple... Uma ridícula, faz tudo errado Também comprei uma balancinha E comprei isso aqui Pra tomar os meus coisas Só que assim Acho que eu gastei uns 100 reais Uns um 100 watt. Ah, tem que parar de falar 100 reais 100 Então, eu comprei a balancinha porque eu como uma coisa à noite Então eu tenho que pesar coisas pequenas Ai, oh, é muito fofinha Ela é da marca Day Useful Every Day Tem uma marca? Não tem, então é uma balancinha assim, ó, que coisinha fofinha, então depois eu vou testar pra ver, hoje eu tenho que comer, eu já comprei minha janta ali, comprei camarão, eu posso comer à noite 150 gramas de proteína, então camarão pode, Tô o azul, né? Ai, melhorou! <risos> Tá, vamos ver os próximos. Então isso foi naquela loja que eu mostrei pra você com muitas coisas, tá? Agora, eu fui no mesmo mercado que eu comprei todas as coisas. Porque eu tenho faltava três coisas. Faltavam as amêndoas brasileiras. Acho que é a amêndoa do Pará. Eu não sei que amêndoas são essas. Faltava a rúcula. E faltava o... Cinnamon que é a canela porque tinha acabado então eu tinha eu não tinha comprado na verdade a canela comprei comprei esse camarãozinho para fazer agora ele tem 180 gramas né então eu vou dividir ele na metade vou fazer com uma batatinha eu como outro dia né aí comprei a invés da pimenta né comprei pimenta moída já para ficar moendo e me estressando Comprei dois pacotes de rúcula Comprei esses potes aqui Porque eu quero retirar toda aquela sacola E começar a colocar as coisas aqui Então, pelo que eu entendi Eu posso colocar um, pa um papel toalha embaixo A salada e outro papel E aí ele conserva mais e não vai estragar E... Comprei As Brazilian Nuts que eu vou usar Muito hum, caro isso aqui, 10 watts cada uma E comprei morangos porque assim é mais fácil congelado, tá? Então é isso, essas foram as minhas comprinhas da noite. Como agora já é muito tarde, hoje é sexta-feira, é meu terceiro dia, eu tô cansada, e eu ainda tenho que editar esse vídeo, então uma coisa que você pode fazer é me, se inscrever lá no meu, no meu Instagram, porque aí eu começo a postar as coisas por lá também, tá? Porque a partir de amanhã eu não sei o que eu vou fazer que amanhã é sábado, não tem muito que eu possa fazer, eu quero descansar. Talvez eu não vou gravar vlogs. Então vamos ver como que eu vou fazer. Se eu tiver alguma ideia, eu vou postar no Instagram. Então, siga arroba emerson Paranaguá, tá? Ok. Vamos finalizar esse vídeo. Agora são 10 horas. Tenho aqui o meu suquinho. Eu comprei um canudo de metal. Vamos lá. Olha a bagunça olha bagunça e é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo, hoje eu acho que foi um pouquinho mais longo, vamos ver o que vai acontecer amanhã, não sei se eu vou gravar, se eu vou tirar um dia de folga, mas pra isso canal uhum, não, não. não é bom esse coisinha aqui, tem que ser mais grosso hum. se inscreva no canal tá, fiquem bem, um beijão Tchau, tchau.